Preciso enviar a prestação de contas pelo SPCA e o advogado peticionar a entrega autuando no PJE? Não, não se faz mais nada agora na hora da entrega no PJE, tudo agora se faz no SPCA. É ele quem vai fazer a atuação. Se o seu advogado fizer uma entrega lá pelo PJE, você vai ter dois números de processo. Então, vai ser uma confusão danada. Agora é tudo pelo SPCA.